Nós somos, por natureza, seres emocionais. Ou seja, nós respondemos e agimos emocionalmente diante de um fato que ocorre com você. Como assim? Por exemplo, se alguém te elogia, você fica alegre. É um sentimento que leva a uma emoção agradável. Agora, se alguém agredir, agride você, normalmente vem um sentimento de raiva, de ódio. E você emocionalmente sente exatamente isso. Agora, se você é calmo, você é uma pessoa que até controla as suas emoções. Agora, se é nervoso, agitado, terá dificuldade de controlar as suas emoções. Então, entenda que a gestão de emoções é a sua capacidade de compreender, avaliar as próprias emoções, vai nortear assim, quais serão as suas ações a gestão eficaz das emoções promove uma vivência mais adaptativa, mais harmoniosa e mais feliz com você. Podemos rea realizar trabalho de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento que terá certamente um profundo impacto não só na nossa vivência individual, mas também profissional. Observe que os neuropsicólogos explicam que nós temos 6 mil pensamentos diários 95% deles é a repetição do dia anterior, e muito menos do que da semana passada. Que loucura! Agora, aprender a pensar de forma diferente, mudar a sua atitude em relação a certas pessoas, ideias, situações ou objetos, não é tarefa fácil. Nós sabemos disso. Não é fácil porque ninguém vê este mundo sabendo o que são e como controlar as nossas emoções. Por isso, a necessidade, a importância do investimento de se autoconhecer. Quem sou eu? Como identificar as emoções e como ter equilíbrio emocional? Eu vou te dar algumas dicas de estratégias para administrar melhor as suas emoções, que é o que eu faço no dia a dia. Primeiro, conheça a si mesmo. Quem é você? Segundo, observe o seu corpo. Ele vai te mostrar o que você está sentindo. Terceiro, Mude a sua rotina, como eu falei, cuidado do piloto automático. Quarto, faça respirações profundas com calma, vai te dar tranquilidade. Quinto, foque naquilo que você pode controlar, o que está ao teu redor, porque gestão emocional vai proporcionar a você o um equilíbrio emocional. E com isso vai ter mais consciência, mais tranquilidade para buscar o quê? As soluções dos seus conflitos emocionais interiores. Vamos a um exemplo. Se um colega, a esposa, o marido ou alguém te agride verbalmente, imediatamente vem a vontade de você retornar na mesma energia, com a mesma informação que veio. Porém, se você tem o um equilíbrio emocional, é, e eu, eu sei que posso entrar na mesma energia, tem que ter muito cuidado. Né? Se você tem esse equilíbrio, como o cientista Alberto Stein fala, a solução do problema não está na energia que foi criada. Então tenha calma. Aí lembre-se daquele ditado que a mãe normalmente fala para a filha, olha filha, se o marido brigar com você lá na sala, né? saia da sala e vai para a cozinha tomar um copo de água, ou seja, muda a energia, a sua frequência vibracional. É fácil esse controle? Não, não é fácil. Por isso que você tem que investir no seu autoconhecimento, na busca de saber quem é você, fazer cursos, leituras, meditação, enfim, um tempo para você evoluir e buscar esse equilíbrio. Nós somos desafiados a todo momento a curtir o que nos dá prazer imediato. Por exemplo, as redes sociais, amigos, festas, TV, isso é bom, mas não é importante. Então, cuidado com o seu piloto automático. Busca o essencial para você. A gestão emocional é o teu segredo para o sucesso total na tua caminhada. Foi o que aconteceu comigo. Até os 47 anos de idade, eu não tinha essa gestão emocional. Aí eu tive uma falência, uma separação, tive transtorno bipolar, tive câncer. E com essas dores todas, eu aprendi que a gestão emocional é extremamente importante. Eu investi discursos, né? Muitas leituras, faço meditação, faço leituras, leio o um salmo, toco o um violão, faço caminhada, faço respirações diárias para alimentar minha mente diariamente com energia positiva, e assim eu tenho a maioria da gestão das emoções na minha mão. Isso me faz feliz e vai fazer você feliz também. Tem que pagar um pedágio. Tem que pagar um preço emocional para você ter esse controle, mas é de fundamental importância na busca da sua prosperidade e da sua felicidade. Bom, já que você ficou até o final, gratidão. Assine meu canal no YouTube, no meu Instagram, dê um like, faça um comentário, uma pergunta, eu vou responder para você. Mas já que você também ficou até o final, eu vou te dar um presente, um mantra que me ajuda muito no controle da gestão emocional. O mantra é, estou cada dia melhor. Então, se te perguntarem como é que você está, diga, estou cada dia melhor. Mas você não está bem, não está legal, não importa se perguntarem, responda, estou cada dia melhor. Um abraço carinhoso e Namaskar.